Olá, seja bem-vindo à disciplina Software Educacional e Objetos de Aprendizagem do curso de Especialização em Informática na Educação. Meu nome é Henrique, sou graduado em Matemática, mestre na área de Informática na Educação e doutorando em Ciência da Informação. Atualmente sou professor da UFES Campus de São Mateus. Fui professor de Matemática no Ensino Fundamental e também atuei no Ensino Médio no Magistério. Há cerca de 18 anos, atuo no ensino superior, sendo 5 anos no curso de pedagogia na área de novas tecnologias aplicadas à educação. Atuei também na qualificação de professores em cursos de pós-graduação lato senso de docência do ensino superior e também como professor de especialização em informática na educação, desde 97 em várias instituições de ensino. Bem, sobre a disciplina, você vai estudar tipos e classificações de software educativo. Esse estudo vai permitir a reflexão de qual abordagem pedagógica deve ser adotada no ensino de um determinado assunto, ou ainda no desenvolvimento de habilidades e competências. Você vai trabalhar com diversos softwares educativos e objetos de aprendizagem em situações de grande oportunidade e potencial de aprendizagem. Você vai conhecer softwares de autoria, tutoriais, simuladores, jogos, ambientes de programação e vários outros. Serão apresentados desafios e reflexões do uso desses softwares, mas isso será feito de forma fundamentada na teoria existente. Você também vai aprender a avaliar softwares educativos e objetos de aprendizagem. Agora, uma coisa é importante, o cumprimento dos prazos é algo necessário para o sucesso da sua caminhada, pois é através deles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 Bem, desejo muito sucesso e que você consiga aproveitar ao máximo essa disciplina. Eu realmente acredito que ela irá trazer contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática enquanto educador. Um grande abraço e até logo!